Começou a 19ª Roda de Agronegócios de Piuí, no Parque de Exposições Tunico Gabriel, onde estão sendo oferecidas vantagens de crédito a produtos e serviços exclusivos para 2023-2024. A Ondoeste Multiplataforma está cobrindo todos os acontecimentos e visitou os parceiros comerciais. Bom, a gente está aqui na, na, na Roda de agronegócio, trazendo novidades para um pro amigo produtor, é, com condições bacanas de insumos A questão de armazenagem de grãos também Fazemos todo o processo de beneficiamento e comercialização E estamos aí Estamos com um momento um pouco conturbado Mas o agro não pode parar A gente tem que continuar trabalhando A gente tem uma obrigação muito grande tá, em, em alimentar o mundo Em continuar sustentando a economia do país E a gente... Estamos aqui à disposição de todos que queiram fazer o, o olhar preço de, de semente, adubo, fazer as trocas para o ano que vem. Estamos à disposição de todos. Nós estamos com um público bacana. É sempre muito bom estar aqui como agente financeiro. Hoje nós temos algumas linhas disponíveis que foram criadas exclusivamente para atender aqui na roda, como a CPR. tá? É uma linha hoje que não tem IOF e a gente está fazendo algumas cotações de taxas bem atrativas para atender o nosso produtor. Então venham conhecer, passem aqui no nosso estande. Nós estamos aqui à disposição, com linhas bem atrativas e com taxas diferenciadas. Esperamos por vocês. A P mais uma vez, apoiando a roda de agronegócio. É, nós estamos aqui desde a primeira, primeira feira e com uma expectativa muito boa para a feira e, claro, para a safra 23, 24. Mas, como diz o Paul aí, nós estamos aqui trabalhando com nossa equipe, com boas condições, né? Faça uma visita ao nosso estande para que nós possamos estar conversando e te dar opções para que você possa fazer um bom negócio. Dizer aí para você que a roda é, está superando a expectativa. Quer dizer, que o ano passado já foi bom, esse ano parece que está melhor. E, e pode vir, quem não veio ainda, pode vir, ainda dá tempo. Hoje é 17, 18, 19. E conto com todos aqui os produtores rurais que aqui é um lugar de fazer bons negócios. Enfim, vem para cá, que aqui nós vamos fazer, vamos fazer um... Um grande negócio e com vocês aqui a festa aumenta mais. É, nós temos uma situação muito privilegiada em Piuí, é, que são as terras férteis, várias lavouras né, de várias culturas. Café, soja, milho, leite, isso movimenta muito a nossa economia. A base nossa é a agropecuária. E essa roda de agronegócio, quando nós entramos em uma roda de agronegócio, o que nós temos que observar? Os expositores que aqui estão. Eles estão aqui porque acreditam no serviço, primeiramente do Sindicato Rural de Piuí e acreditam no potencial de comercializar os seus produtos aqui. O momento, o cenário é... De agricultura, como um todo no Brasil, não é um cenário bom, com baixa no preço dos produtos de commodities, como a soja, por exemplo, que teve uma baixa muito grande comparada ao ano passado. Mas, mesmo assim, esses expositores confiaram no sindicato, confiaram na nossa região e estão aqui para ofertar isso aos clientes que aqui por aqui passarem. Então, isso é muito bom para a nossa região. Eu quero parabenizar muito o presidente Tiago, toda a sua diretoria, é, agradecer né, por participar de mais esse evento aqui na nossa cidade de Piuí e desejar que mesmo com um cenário diverso, que nós tenhamos aqui bons negó negócios, tanto em qualidade quanto em quantidade, em números, que isso é bom para a nossa região. Produtor Rural, nós estamos mais uma vez aqui na roda de agronegócio. O ano passado foi um sucesso de bastante negócio e a gente prepara todo ano grandes condições né, específicas aqui para a Roda de Agronegócio, que durante o ano a gente não tem as condições, estamos com vários representantes das empresas, então você, produtor, pode vir para cá para a gente fazer bons negócios, porque as melhores ofertas do ano do AgroGalax é aqui na Roda de Agronegócio. A Credfor hoje, né, é uma grande parceira do agronegócio, do homem do campo, e hoje estamos aqui, né, iniciando a roda de agronegócios, onde estamos aqui fazendo relacionamento, já em contato com os nossos associados, oferecendo taxas, condições especiais, né, para a gente estar tá fazendo aí negócio, parceria. Quem ainda não visitou, a gente está aqui né, com o stand maravilhoso, esperando todos vocês. E dizer que né, o Cicop Créditfor é um grande parceiro do Homem do Campo. Estamos com condições especiais para os nossos associados e quem também não é associado, pode vir conhecer o nosso stand, fazer bons negócios com os nossos gerentes. E é um prazer enorme receber todos vocês aqui. Para nós é um grande prazer estar aqui hoje na décima, Roda de Agronegócio de Piuí. Nós sempre estamos presentes a Piuí, nas rodas anteriores, na festa de exposição. E hoje, nesse momento, eu estou mais motivado ainda, porque nós sabemos que nós estamos passando uma fase difícil, um, um, um, um sistema econômico meio tumultuado e os preços né, dos commodities muito baixos. E com isso nós temos que pensar em algo alternativo que possa trazer um benefício para o fazendeiro, né, para as pessoas. A Qualieng, ela vem trabalhando no segmento de fotovoltaica, principalmente para os fazendeiros, mostrando para eles, né, que o sol paga essa conta, que ele usa na bacia leiteira, né, através da, da alteração do leite, que usa no café, que usa na soja, né. Então, com isso, a colheita está tendo uma alternativa para fazer o sistema de energia fotovoltaica sem uma alternativa de baixar custo e ter um investimento uma energia sustentável. Isso é muito bom. Então, o que, é que nós consideramos? aproveite essa oportunidade da roda, vem aqui na Colieng, traz a sua conta de energia, né, que podemos fazer aqui um orçamento sem compromisso e depois volta semana que vem para fechar o um negócio conosco. O Cicobi Crede alto né, ele trouxe aqui para a roda de agronegócio Piumi a nossa tradição. Presentes desde a primeira edição e presentes também na casa do Piuiense, né, e de todo o nosso público rural da região, nós trouxemos todo o nosso crédito rural para a roda com taxas imperdíveis. né, Padrão de qualidade do Cicobi Crede Alto. Um bom atendimento e as melhores taxas do mercado. A roda continua e você, produtor rural, poderá fazer os seus negócios e aproveitar as novidades e tendências do agro.